Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, vim com um treinamento para ajudar você a levantar o peitoral e ainda vai trabalhar seus ombros, seus braços, muita coisa legal. Então se inscreva aí no canal, porque isso é importante e clica no gostei, nesse joinha, porque outras pessoas como você que está procurando esse vídeo também vão achar. Vamos lá! Nós iremos utilizar dois pesos. Professor, eu não tenho peso em casa, mas deve ter duas garrafas PET que você pode utilizar cheias de água. Vai ficar na posição, assim, ó, de joelhos. Professor, não consigo ficar de joelho, pode ficar sentado ou em pé. Eu vou ficar de joelhos para você visualizar o movimento, porque eu vou ter que fazer a extensão do braço, e como eu sou alto, a câmera vai cortar. Então, eu peguei aqui ambos os pesos, com as palmas das mãos voltadas para frente, eu vou fazer o que Projetar meu peitoral à frente, contrair meu abdômen, e fazer a extensão do braço, esticando o máximo que eu puder, volto lentamente, desço, desço, desço o máximo que eu puder, até quase o meu cotovelo encostar nas laterais do meu corpo. Agora eu faço a extensão, desço lentamente até quase o meu cotovelo encostar nas laterais do corpo, subo mais uma vez. E desço fazendo este movimento, e aí você pode intensificar. Mas, professor, esse exercício não é para ombro? Eu já ouvi falar que esse exercício ele serve para ombro sim. Além dele trabalhar os seus ombros, ele, claro que automaticamente, ele vai trabalhar o feixe superior peitoral, que é essa região, essa musculatura aqui da frente. Como é que você vai trabalhar essa musculatura? É simples, fazendo só o fato de você esticar o braço, e voltar, faz a extensão do braço e volta. Só fazendo esse movimento, você já vai estar trabalhando. Faz um teste comigo? Coloca a sua mão direita aqui em cima do seu peitoral. Isso, bem em cima, perto aqui dessa boneteira como o pessoal fala. E você vai fazer o seguinte, ó, estica o braço. Estica. Sentiu a musculatura? Olha a musculatura trabalhando. Olha a musculatura trabalhando. É isso daqui que eu preciso que você sinta. Você fazendo o treinamento dessa forma, automaticamente você vai estar trabalhando o seu peitoral, não é a mama. Mama é gordura, é tecido adiposo, que é gordura, ou fibroso, que são fibras. Não é isso, nós estamos trabalhando a musculatura, o que está atrás da sua mama, automaticamente vai te ajudar muito, você vai ter um resultado bonito e vai ficar com o peitoral em cima. Professor, posso fazer em pé? Pode. Aqui, colocou o braço, fez a extensão, desceu, fez a extensão, Desceu que vai trabalhar muito. Gostou demais essa dica? Então se inscreva no canal e preste atenção nesse recado. Grupo fechado, por menos de um real, olha só, menos de um real por dia. Você vai fazer parte de um grupo fechado, vai ter a assessoria do nosso nutricionista que está montando o cardápio do grupo para a galera perder peso ou ganhar massa magra. E eu tô fazendo os protocolos de treinamento. Vai ser puxado. Quero ver você aí no verão atingindo dos seus objetivos e depois do verão também, tá bom? Então se inscreva no canal, que isso é muito importante e acompanhe todas as informações sobre o grupo fechado, porque ele vai ser limitado. Um abraço, até nosso próximo encontro!